Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Eurípides de pelo Espírito Dulce Capítulo 6 Pragas na Lavoura como paraquedista que tem sua queda livre abruptamente interrompida pelo abrir do velame do paraquedas, causando-lhe fantástico freio e maior júbilo, Clidenor recebeu a convocação para a visita de Letícia. Trazia a saúde abalada pelo uso de tóxicos e principalmente pelo desgaste que seus pensamentos provocavam majoritariamente infelizes. Sempre alerta, sempre temendo algum revide de inimigos que sequer identificava, mas que certamente existiam. Traficando tóxicos, precisava estar atento a tudo em sua volta. Com isso, mal dormia e até mesmo mal se alimentava. Dia muito em seu pensamento a mulher do companheiro de cela tinha sido substituída por Letícia e também dia muito perder as esperanças de jamais sequer voltar a aproximar-se daquela que um dia ele sequestrara e que atualmente tanto o perturbava. Na verdadeira queda livre que mergulhara de desesperança, de descaminhos e ausência total de objetivos elevados, ouvir que Letícia o esperava causou-lhe mesmo enorme impacto. Só conseguiu raciocinar que ela tinha tomado a iniciativa de procurá-lo. Por isso, seu júbilo incontido. Encararam-se sem animosidade. Como vai, Clidenor? Mal, Letícia. Muito mal. Não seja injusto com Deus. Mas o meu mal é você. Clidenor, é preste atenção. Vim conversar com você e talvez esta seja a última vez que me vê. Meu propósito é um só. E imploro que pare de pensar em mim, ainda mais da forma infeliz como vem fazendo. Credenor mal acreditava no que ouvira. Como era possível que Letícia soubesse aquele seu segredo, jamais confessado a quem quer que fosse? Incrédulo, pela primeira vez na vida, trêmulo e sobressaltado, perguntou. C -c -c — Como é que você sabe? — Muito simples, Credenor. As criaturas humanas geralmente não dominam a linguagem espiritual e é por meio dela que se comunicam. Sinto seu pensamento fixo na minha pessoa e, como isso vem me prejudicando, resolvi procurá-lo. Para quê? O fato de você ficar com o pensamento fixo em mim não é bom para nenhum de nós. Não sei quais são seus pensamentos, porém a doutrina espírita me convenceu que é dessa forma que se instala a obsessão. O, o, o que é isso? Quando alguém pensa muito em outra pessoa, de forma infeliz, há participação de espíritos desencarnados, ligados na mesma sintonia, que com isso buscam satisfazer necessidades terrestres, das quais ainda não se libertaram. Clidenor, sem ter lido qualquer obra sobre a doutrina espírita, entendeu parcialmente o que Letícia lhe dizia. Até porque também ele tinha intrigantes sonhos que despertavam ideias cuja origem desconhecia por completo. Bastante receoso, interrompeu. — Quem disse essas coisas para você? — Primeiro, estudei o Espiritismo. Depois, frequenta um centro espírita onde, em reuniões mediúnicas, vim a saber que há espíritos infelizes em sua companhia relativamente aos seus pensamentos sobre minha pessoa. E, concluindo a entrevista... Por isso vim. Mais uma vez peço, em nome de Deus, que você tire minha imagem da sua mente. E, impossível! Adeus, Clidenor. Que Jesus o abençoe. Arrasado, Clarenor passou a noite inteira pensando. Recordava palavra por palavra de Letícia. As mais intrigantes eram espiritismo, espíritos infelizes, obsessão, reuniões mediúnicas. Em sua memória, de repente, voltou à cena do jardim no dia em que foi despedido. Ouvir a voz do outro mundo... Agora, tinha certeza de que era sua avó ajudando-o bastante naquela oportunidade. Fazendo essa avaliação, após tudo o que Letícia dissera, considerou que os mortos podem conversar com os vivos. Quase como desafio, pensou firme. — Se alguém ouve meu pensamento, diga-me alguma coisa. — Nada. — Nada. Tentou inúmeras outras vezes. Em vão. Certa noite, desejou ardentemente voltar a conversar com sua avó. Estava semi-adormecido quando ouviu. Meu filho, Deus nos abençoe. Somente agora venho à sua presença, pois tenho que seguir outro destino. Sou mesmo sua avó que muito o ama, que sempre o amou. Não se julgue diante de feitiço relativamente ao que aquela moça lhe falou, ou mesmo diante de mim. Cridenor cortou a voz. O, o que fazer para conquistá-la? Não se engane, o que você quer é posse carnal. Isso mesmo. Não há condição, pois vocês são muito diferentes e seus espíritos não conseguiriam, nesta existência, uma união sadia e completa. Fiquei sabendo que vocês já estiveram juntos, mas, por sua causa, houve o atual desenlace. Por minha causa? Quando? Quando? Meu filho, no futuro você acabará sabendo quando sua alma reunir condições de merecimento. Não quero saber do futuro. quero agora. Não será possível. O novo estrago feito por você demandará algumas vidas para que novamente se reencontrem de verdade. Ah, então deixe-me. Se era para dizer isso, deixe-me. De uma forma ou de outra, ela será minha, com ou sem sua ajuda. Tome cuidado, meu filho. Essa estrada é absolutamente desconhecida para você. Se quiser aproximar-se dessa moça, mude seus pensamentos a respeito dela. Comece por estudar as coisas sobre a doutrina espírita. Para que estudar religião? Para que você mude seu interior, modificando essa vida perigosa em que vive. Antes de partir, quero pedir perdão por ter aconselhado você a vingança lá no jardim quando foi despedido. Nós dois estávamos sintonizados no ódio e por isso a aproximação foi fácil. Hoje estou arrependida. Sempre o amei e, naquela época, cega de ódio contra o seu patrão, quis apenas ajudá-lo. Mas me convenci que, na verdade, atrapalhei. De lá para cá... Vários amigos espirituais me aconselharam sobre o perdão e você nem queira saber como me sinto bem quando consigo perdoar alguma ofensa. Perdoar Salésio? Jamais! É errado fazer justiça pelas próprias mãos. Deus, nosso Pai, criou leis eternas para seus filhos e uma delas é a da justiça. O único juiz infalível é a consciência de cada um. Por isso, amado do meu coração, imploro que você não se vingue de ninguém, pois todo o mal que causamos aos outros se volta contra nós. Sentindo que a avó o deixaria, talvez para sempre, Clidenor teve um gesto de humildade. Vó, que é, meu filho? Não me deixe. Nunca o deixarei, pois o amor, ao contrário do ódio, une as criaturas para a eternidade. Vó, ajude-me com Letícia. Ela é uma criatura boa e de alguma forma está ligada ao seu destino. Contudo, não precipite os acontecimentos. Peça a Deus que ela seja feliz e não tenha dúvidas que isso muito ajudará a sua própria felicidade. Mas não posso lhe dizer... Nossa Senhora Celestial o proteja. Adeus. Aos prantos, Clidenor foi acordado por Joaquim, que, preocupado com seus altos soluços, pensou que o companheiro de cela estava passando mal. Era... minha avó. Foi a única explicação que conseguiu passar para o amigo. Passou o resto da noite acordado, lembrando-se da figura tranquila de sua avó, sempre protegendo-o, destacando-o dentre os demais netos. Embora sua avó tivesse desencarnado em idade avançada, Redenor intimamente lamentava. — Por que ela morreu tão cedo? Antes do dia amanhecer, percebia que, no grande presídio, tudo estava imóvel. Grande era o silêncio. Quando o carcereiro de plantão passou de fronte sua cela, reconheceu-o. Era Tião do Céu, assim apelidado porque, para todos os presidiários, vivia falando do reino de Deus. Sabiam no espírito a todos, colegas, superiores e os reeducandos. Chacotas à sua volta eram permanentes. Contudo, várias vezes somente ele, com os seus truques, conseguira acalmar crises brutais de um ou outro preso, fato que, numa cadeia, é rotina consagrada. Quando alguém pedia para que ele ensinasse esses truques, respondia simplesmente, Jesus e oração, oração e Jesus. Na verdade, Tião do Céu se aproximava dos possessos que a todos intimidavam, e com simples imposição de mãos, proferindo um Pai Nosso, em voz fraternal e bem cadenciada, conseguia acalmar o homem em crise. Todos que tinham sido acometidos por tais crises e que tinham sido atendidos pelo bondoso carcereiro, não mais voltaram a apresentá-las é que recebiam um exemplar de o um Evangelho segundo o Espiritismo, que passavam a ler e a comentar com o doador, tendo acalmadas suas angústias. Verdade é que não poucos eram os reeducandos que haviam se convertido ao Espiritismo, ou melhor, haviam adotado essa doutrina como sendo a primeira de suas vidas. No presídio, por unanimidade, Tião era considerado um homem bom, ajuda certa nas horas infelizes, não tendo quaisquer inimizades tão corriqueiras entre funcionários carcerários e as criaturas condenadas pela justiça terrena. Credenor, num impulso, julgando que aquela era excelente oportunidade para conversar com alguém que entendesse daquelas coisas, chamou Tião. Chamou baixinho, mas o suficiente para ser ouvido pelo carcereiro. Tião levou pequeno susto, pois não esperava que alguém, aquela hora, estivesse acordado e ainda por cima identificando pois era pouca claridade. Acercou-se das grades. Nunca temer a proximidade com qualquer daqueles homens infelizes. Levantando-se cuidadosamente, Clidenora chegou-se também às grades. — Tchão, por favor, preciso falar com você. — Sim, meu filho. O que você quer? — Tem umas coisas ruins acontecendo na minha cabeça. — Que coisas ruins? — — Ouço vozes. — Hum, e o que elas dizem? — Ouvi duas vezes, quando era criança, me dizendo quem tinha feito uma maldade comigo, e hoje, esta noite, ouvi essas mesmas vozes falando-me de um assunto íntimo. Cridenor não quis contar de quem era a voz. Fazendo uma pequena reflexão, o carcereiro disse. — Cridenor... Em primeiro lugar, é preciso considerar que isso não é coisa ruim. As vozes que você ouviu só podem ser de alguém que o conhece bem. Houve um silêncio entre ambos. Credenor raciocinou rápido diante do que acabara de ouvir, percebendo que Tião sabia bem daquelas coisas. Após essa pausa, Tião perguntou. Você sabe de quem era a voz? Mentiu. — Não, não sei. E agora que você me falou que deve ser de alguém que me conhece bem, eu quero saber. — Veja bem. No espiritismo, quem ouve vozes, parecendo que, dentro da cabeça, é considerado médium. Da análise do que é ouvido, se pode deduzir a intenção do espírito que está falando. Geralmente, tais vozes sempre aconselham o médium a algum procedimento, a alguma ação. No seu caso, por exemplo, não precisa me contar, por ser da sua intimidade, mas responda-me: um conselhos para o bem ou para o mal? Para o bem. Então não tenha dúvida em segui-los. Mas quem era? Certamente, algum amigo ou parente que muito o ama. Será que é de gente morta? Pode ser. Gente morta pelo que sei não deveria falar. Se fala é porque está viva, concorda? Cridenor parou para pensar. Aquela tinha sido a pedra de toque. Realmente, Tião estava com a razão, e tudo aquilo fazia bastante sentido agora. Aquele homem simples que ocupava um cargo humilde no contexto judiciário tinha umas tiradas filosóficas que começavam a impor respeito. Assim pensava Clodenor que buscou aprofundar o assunto. — O que você quer dizer exatamente com isso? — Estou dizendo que a morte não existe. Se o corpo fala, é porque há dentro dele um espírito. E se o corpo morre, não mais podendo falar, e se fala, é porque o espírito continua vivo? Fazendo pausa para que Clidenor assimilasse o conceito, Tião prosseguiu. Naturalmente é que o diálogo entre o espírito sem corpo com o um corpo com um espírito só se processa sob certas condições. Que condições, Tião? — Pelos mecanismos divinos da mediunidade. Quando encontra um médium apto com o qual entra em sintonia, o espírito tem facilitado o diálogo. — Então quer dizer que sou médium? — Você ainda duvida? Cridenor estava assustado. Nunca tinha passado por sua cabeça tal possibilidade a de que ele poderia conversar com os mortos. — Ou melhor... Pensou, com os espíritos. Estava realmente assustado. Pela primeira vez na vida, sentia trincadas as bases da sua fortaleza mental. Tião, percebendo a gravidade do momento no qual o progresso de um homem pode tomar o rumo certo ou desviar-se perigosamente, completou sua resposta com bastante calma e ponderação. Sim, você é médium. Agradeça a Deus por isso, pois veja bem que poucos daqui de dentro têm a chance de conversar com espíritos de qualquer parte do mundo. Mas isso é perigoso. Que perigo pode representar tão importante ferramenta de progresso espiritual se você se mantiver sempre no caminho do dever, agindo em benefício dos outros? Como assim? Esse verdadeiro dom não é gratuito. Tudo o que Deus coloca em nossas mãos é para nosso próprio progresso espiritual, mas ninguém progride sem auxiliar o progresso dos outros. Outra vez Clidenor sentiu-se encurralado. Ele não agia assim. Há muitos e muitos anos que vinha buscando tão somente seu conforto, sua comodidade, seu lucro, enfim... Desde que se entendia por gente, isto é, desde que pudera viver sem precisar de quem quer que fosse, só fizeram o que resultasse em benefício próprio, jamais se preocupando com quem fosse preciso derrubar para consegui-lo. Em sua mente, as ideias se chocavam quais canoas surpreendidas por Vendaval, estando com as amarras soltas ou arrebentadas. Os pensamentos, em ritmo acelerado, haviam perturbado seu metabolismo e começou a transpirar abundantemente conquanto a temperatura fosse amena àquela hora, quase ao amanhecer. Reciou perder a consciência. Tião do Céu, introduzindo seus braços por entre as barras de ferro, colocou as mãos sobre a cabeça de Clinenor e orou. Como sempre o fazia, o Pai Nosso. Como que por milagre, o reeducando-se refez. A crise física sucederam um grande bem-estar e calma. Tião aproveitou o ensejo. Jesus, nosso mestre, nunca mentiu. Disse certa vez que sempre que alguém estivesse aflito, o procurasse, pois ele daria o alívio necessário. A forma de nós nos achegarmos a esse grande amigo é através da prece, feita sempre com fé e sinceridade. Quando orar, peça ao Cristo que ajude você a entender tantos acontecimentos da sua vida. Sem esperar agradecimentos, Tião encerrou o diálogo. Preciso trabalhar. Sugiro que faça uma prece em favor desse espírito que tem conversado com você. Para espanto de Clidenor, espanto esse que iria reverberar em sua alma por longo tempo, disse com a maior simplicidade. É sua avó e o ama muito. Clidenor, diante de tudo que acabara de comprovar, passou vários dias pensando nas palavras de Tião do Céu. Admirava aquele homem. Mais que isso, pela primeira vez na vida, encontrar alguém a quem respeitar. Queria voltar a conversar com ele, mas a oportunidade não surgia. Duas semanas após, acordou sobressaltado no meio da madrugada, pois seu espírito lhe dizia que estava em perigo. Aliás, sendo traficante, essa impressão de perigo iminente sempre o acompanhava, mas aquela era a primeira vez que sentia, de forma quase tangível, a proximidade do perigo. Levantou-se cuidadosamente, qual o felino a espreita, observando tudo ao seu redor, até onde podia ver. O companheiro de cela dormia profundamente. Nenhum movimento, nenhuma sombra se deslocando, só a penumbra, lúgubre, envolvia todo o corredor do presídio. Voltou ao leito em gestos cautelosos, sem produzir qualquer ruído. Seria impressão? Estaria enganado? De onde provinha aquela sensação? — Mentalmente, fazendo essas perguntas, deu-se conta de que estava transpirando, muito, tal como acontecera quando da conversa com Tião. Ao lembrar-se de Tião, lembrou-se do que havia sido dito naquela memorável noite. Constrangido diante de si mesmo, numa paradoxal atitude de descrença e fé incipiente, resolveu fazer uma oração para ver o que acontecia. Segundo Tião, teria que ser feita com fé. Então, acomodando-se no leito, fechou os olhos. Com grande dificuldade, expulsou da mente a multidão de pensamentos que teimavam em conduzi-lo à Letícia, aos tóxicos, a Salésio. Lembrou-se, então, que no refeitório havia um quadro todo recoberto de gordura em alto relevo, representando a Santa Ceia do Senhor. Pensou bastante naquele quadro. Letícia, Tião do Céu e sua avó, os três, haviam-lhe afirmado que Jesus sempre ajuda aqueles que pedem socorro. E ele estava realmente precisando de auxílio naquele momento. Pensou. Ajude-me e não deixe nada me acontecer. Sua imaginação, sem que se desse conta, tinha endereçado ao mestre Nazareno um pedido. Uma prece, a primeira de sua vida. Nada aconteceu. Aliás, era isso mesmo que tinha pedido. A sensação de perigo cessou. Ao constatar que não mais rondava aquela impressão de alguma ameaça, ficou feliz ao perceber que sua prece tinha sido atendida. Adormeceu. Ou, pelo menos, julgou que estava num pesadelo, quando, diante dele... Viu alguém estendendo-lhe a mão, chamando-o. — Venha, meu filho. Não conhecia o homem que estava à sua frente. Assustadíssimo, sabendo ou pelo menos pensando que sabia não ser aquilo um sonho, perguntava-se como aquele homem tinha entrado em sua cela. Não era seu companheiro presidiário, o qual dormia ao lado a sono solto. Não tinha ouvido o carcereiro abrir as portas de ferro sempre barulhentas. Aliás, naquele presídio, qualquer movimento das grades, por menor que fosse, despertava a atenção. Os ferros em atrito, sem lubrificação há muito tempo, não permitiam, propositadamente, o menor movimento de abrir ou fechar, sem que ruídos característicos fossem provocados. Tal era considerado dispositivo natural de alarme. Quis levantar-se, mas o corpo não obedeceu. Um frio percorreu-lhe todo o organismo. Estava a breve espaço de uma crise estérica, seu sistema nervoso armando estentórico grito de pavor. O homem, com um olhar muito manso, com voz tranquila, repetiu. Venha comigo, meu filho. Clilenor quis falar, mas a voz também não saiu. Contudo, o homem adivinhou o seu pensamento, pois respondeu a pergunta que ia ser feita. Sou um amigo de sua avó. Estou aqui a pedido dela. Nada tema. Meu nome é Augusto. Uma estranha calma invadiu-o reeducando. Suas funções orgânicas retomaram níveis normais. O medo se desvaneceu. Retornaram os costumeiros desembaraço e argúcia diante de problemas. Como estranho Augusto parecia ler seus pensamentos, iniciou um diálogo mental. Você já morreu? Meu corpo, sim. Muitas vezes. E você também. Tais são os mecanismos divinos da reencarnação. Quero saber se você está morto agora como minha avó. Sua avó, tanto quanto eu, vivemos no mundo espiritual. E o que você quer? Ajudá-lo. Como você pode me ajudar? Aliás... Disse mais para si mesmo. Penso que estou sonhando, pois como é que estou conversando com uma alma do outro mundo? — Meu filho, isto não é um sonho, embora seu corpo esteja adormecido. Aí, nesse preciso momento, Cridenor voltou a sentir medo, quase terror. Seu primeiro pensamento foi... — Será que eu também morri? — Não, você não morreu... Aliás, ninguém morre, como já lhe disse. O que o mundo chama de morte nada mais é do que a passagem que o espírito faz da vida material preponderante para a vida espiritual plena. Tranquilizador, disse. Você ainda não fez essa passagem. Cridenor se refez em parte. Onde está minha avó? Sua avó, a breve tempo, retornará a outro corpo físico para a nova etapa reencarnatória. A fase atual é de preparação para tão importante benção. Por isso, acha-se em recolhimento sob responsabilidade de benfeitores espirituais, não sendo mais possível seu contato com ela. Porém, antes desse recolhimento, pediu-me que o ajudasse, o que só agora estou podendo fazer, já que também só agora você lembrou-se de Jesus. — A prece — pensou Clilenor. — Sim, foi sua prece que abriu as portas da cela em que você se encontrava, representada pelo afastamento total de seu pensamento com Deus, nosso Pai. — Nunca mais vou ver minha avó? — Claro que vai poder vê-la, sempre que Deus permitir. — E quando será isso? — Quando você obtiver merecimento. — Como? — O trabalho, meu filho, o trabalho, sempre o trabalho que seja produtivo e útil. Que pelo menos uma pessoa se beneficie de um ato seu e já terá começado a adquirir o merecimento. — Cridenor sentia-se constrangido, qual criança pilhada em travessura. Mas o tom de Augusto não era de repreensão ou ameaça, mas de bondade e compreensão. Tocado em sua alma pela docilidade do desconhecido visitante, ponderou que aquele momento era de transcendental importância para a sua vida. Estava preso com grades de ferro isolando-o do mundo e, no entanto, estava recebendo visita ali no interior da cela, coisa que talvez pouquíssimos ou nenhum dos demais reeducandos jamais tivera. Mudou o tratamento ao visitante. — Em que o senhor pode me ajudar? — Vamos dar um passeio? — Hã? Sim, vamos dar um passeio. O estranho não tinha nada de mentiroso. Aquela hora era absolutamente imprópria para brincadeiras ou galhofas. No entanto, convidara-o para um passeio. Como sair com essas grades? Pensava Clidenor. Ainda uma vez, o homem captou suas ideias. Seu corpo ficará aqui e apenas seu espírito irá conosco a um breve passeio, ou melhor, a um breve exercício. Conosco? Virá mais gente? Conosco, sim. Só que, observe melhor, nesta cela não estamos só você, seu colega e eu. Dois companheiros amigos meus do mundo espiritual também aqui se encontram desde que cheguei. — Só que você não os tinha visto ainda. — Observe bem. De golpe em golpe, o cérebro de Clidenor colocava em dúvida se estava na razão perfeita. Como que surgindo do nada, viu mais dois homens, um de cada lado de Augusto, ambos também de expressão amigável. — Não, meu filho, você não está louco. O que você precisa compreender é que possui um extraordinário dom, que é o da mediunidade. Não há mais dúvidas em sua mente que você ouve a voz dos espíritos, sendo, pois, médium audiente. Agora, está na hora de você educar uma outra condição mediúnica, de muito maior responsabilidade, que é a possibilidade de saída espiritual, de forma consciente. Em tom bastante preocupado, advertiu. Jamais esqueça que tal mediunidade é perigosa, podendo causar terríveis danos, caso seja estimulada ou aplicada para o mal. Fez demorada pausa, olhou bem nos olhos de Clidenor e prosseguiu enfático. Nunca tente realizar saída espiritual do corpo sem a companhia protetora de espíritos amigos. Aliás, é bom que fique sabendo que você está iniciando testes para que, de futuro, talvez venha a integrar-se em equipes especializadas nessas tarefas. Mas, repito, só deve o médium permitir-se sair do corpo por desdobramento, com consciência plena do que está fazendo, desde que devidamente amparado por equipe especializada. Concluiu a advertência. Em hipótese alguma, a iniciativa deve ser do médium. Este deve aguardar convocação, mantendo-se sempre preparado para eventuais emergências ou convites, como agora estou fazendo com você. Após pensar e repensar o que estava acontecendo, e considerando que não tinha nada a perder, Cridenor tomou um fôlego de coragem e admitiu. Vamos fazer o passeio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.